Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Miséo BM falando e esse vídeo eu estou gravando para o meu canal CryptoSpace Marketing e também para as pessoas que estão na nossa lista de transmissão para acompanhar a performance e os rendimentos diários do robô, tá? Do nosso robô Forex Trader, ok? Esse robô ele fica, ele é instalado no seu computador, você pode minimizar aqui, tá bom? Ele fica aqui na, na área de trabalho, você pode aumentar aqui, ou mesmo você pode clicar aqui no X e aí ele não vai ficar aqui na tela, tá? Você clica novamente, você conecta ele, tá? Depois já está instalado, o meu já está operando e funcionando, tá? Então ele tá aqui operando, ok? É, os ganhos diários você acompanha aqui ao lado, tá bom? E esse robô aqui, ele opera então de 19 horas de domingo até as 19 horas de sexta-feira. Final de semana o mercado de Forex é fechado, ok? Mais informações me chama no PV.